Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss E hoje, novamente, quer dizer, novamente não né E hoje, estou trazendo mais um vídeo de Minecraft pessoal Que fazia muito tempo que eu não gravava Minecraft Por várias questões aí, pessoais, problemas pessoais E o barulho também, né, dos meus vizinhos Barulho do meu bairro, barulho da minha cidade, né É barulho demais, cara, então eu evito gravar nesse barulho todo Nossa, falei barulho várias vezes né? E hoje pessoal, vou começar uma nova série aqui com um convidado que é o Felipe, o Felipe já é amigo meu aí já há um bom tempo já, que a gente já joga Minecraft junto, a gente constrói várias paradas aí, né, a gente já, já participou comigo já de vários mapas que, que eu fiz, e sempre teve presente, então, ele tá aí como convidado aqui para essa série que nós vamos começar hoje. E essa série, galera, tem vários mods, né, que eu não sei se eu vou dizer todos os mods agora, porque nem eu sei quais mods que tem, né, nem o que eles fazem direito, então, eu vou descobrir... Ele tá falando que é pouco, ó, mas né, não. <risos> mas eu vou, mas o legal é a gente descobrir como funciona cada mod, né? Tem aquela surpresa de como você craqueita um item e tal, né? Ah, lá, dando spoiler, olha, você vê. <risos> é isso aí, galera. Temos mais ou menos uns 30 mods aí que nós temos, né? Que finalmente conseguimos fazer um servidor, né? Que, que funcione. Porque de todos que a gente tentou, nenhum funcionou. Esse finalmente está segurando os dois play. <risos> Parece muito, né? Realmente é muito, dois play, duas pessoas jogando no mesmo mapa, é, é gente demais. Então, é, nós vamos começar aqui, né, Felipe? É, deixa eu botar minha visão normal aqui, finalmente. né? E o cara já tá assassinando ali já as, as, as galinhas, cara. O cara não perde tempo não. A skin dele tá um pouquinho zoada, galera. Mas é porque eu tô usando aquele player... Como é que chama? Aquela, aquele mod? mod lá de play, que faz o, a skin ficar toda mudada, né? Eu esqueci o nome. <risos> tá dando isso, cara. Ah. Então, então, vamos, vamos, vamos. Vamos sair daqui, cara. Esse lugar aqui não tá com nada, não. Vamos vamos procurar um outro lugar aí. Não, a comida tá aqui comigo, aqui, ó. tá aqui, ó. Agora essas árvores aqui, isso aqui, cara. Nossa, não precisa, não. Essas essa semente aqui. É Gisal. O seed. Você pegou ela desses matinhos, não foi? Por que, que não dá pra plantar elas? Ah, claro né, Tu tem que fazer o esqueminha lá do, do trigo, né? Ah lá, caiu outra. Então, vamos... Vamos dar uma explorada aqui nesse mapa aqui. Vamos ver o que, que, que tem aqui pra gente. Não quero essa terra, não. Oxi, que bugado. Deixa eu fazer uma Crafting Table aqui, rápido. É... Fazer uns sticks aqui. Meia hora depois, galera, eu voltei aqui já com algumas coisinhas que nós fizemos, mas eu tive alguns problemas com o servidor. O servidor estava bugado aqui, então eu tive que dar uma pausa no vídeo e continuar. Mas a gente não fez nada, a gente nem falou do lugar praticamente, né? A gente só dormiu uma noite aqui, quer dizer, o Felipe, né? Porque eu tive que sair para poder arrumar mas já estamos de volta aqui Beleza? Então nós vamos continuar, né? Vamos pegar essa câmera Olha ah lá, eu tô bugado ainda, cara Tipo, quebra a câmera, mas continua é... Nossa, cara, que estranho hum, Vamos ver se agora Vamos ver se agora Esse jogo fica, né? Porque já é a terceira vez já que a gente tenta, tenta fazer as coisas e não estou conseguindo. Por que é esses first point que está aparecendo? Não, aqui não tem nada. Tem uma sanguinha ali para pegar ela. Aí, agora está normal. Vou pegar a madeira. Ah, beleza. Vindo aqui. Gente. Ó, Já? Caramba, que rápido. Tá. Ué, que cagada? Gosto do abrir? Não ah! sei é onde você tá, cara. Eu tô ouvindo você minerando, mas não tô te vendo. Ó, oh, você tá aí? Ah, tem tá bugado pra mim, velho. É que aqui pra mim tá fechado. Pro outro lado. <risos> Nossa, que burro. Eu olhei só para um lado, velho. Nossa, que burro, velho. Oxi, você sumiu de novo. <risos> Beleza. Aqui dá pra fazer já alguma coisa. Essa é picareta. Eu já tenho um machadinho, mas eu vou fazer outro. Uma, uma espadinha aqui. Daqui a pouco eu vou precisar dela. Eu tenho quatro aqui já. Já tem mais aí que você? Ah, então, então fechou então. Refinar essa madeira aqui. Então eu vou refinar um, um pouquinho ali. Refinar. Vou minerar. Um pouco ver se eu acho alguma coisa quando eu tiver alguma coisa que eu volto galera nós achamos aqui uma caverninha parece que tem algumas coisas boas aqui viu então vou continuar minerando aqui que eu tiver mais alguma coisa eu volto e uma coisa é eu tirei o shaders que estava pesando demais aqui na gravação né então vai ser sem shaders de né? volta é isso cara <risos> Morreu aí. Caramba, meu! Ah, mas tem ferro aqui? Tá de boa. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Galera, já chegamos aqui na camada 11. É 11? Deixa eu ver. Isso E vamos torcer, né Pra gente encontrar Diamante o vou para de travar também Aí. Caramba, tem toda a água aqui, cara Você Colocou duas Oxi uma mano Olha <risos> A água tá bugada então. <risos> ah, então é isso aí pessoal. A gente achar alguma coisa aqui e eu volto de novo. Galera, subi ali e acabei achando uma esmeralda. E um crita que tá passando ali. Ele acha que eu não vi ele não, né? Olha ele aqui, Nossa, morre! Aqui. <risos> Beleza, o livro já pegou a esmeralda, então tá de boa. Ali tem um ouro, ouro. Tá caindo na lava, quer ver? Ah. Pelo menos com ouro a gente faz a maçã, né? Nossa dourada! Nossa que susto, cara! <risos> do nada assim na minha frente, assim, achei que fosse um critter. Tem mais ouro lá em cima. Nossa, meu coração bateu forte agora. Sério mesmo? <risos> carinha fica tremendo, velho. Essa <risos> carinha fica tremendo. Fica tremendo as vases, olha lá. Tremendo as vases. Ah, tá com medo creeper. Como é você tá voando agora? Como é que você vai ficar voando? Você mudou de modo de jogo, né, ó, safado? <risos> Ai, cara, isso aqui vai ser bloopers, com certeza. <risos> fica tremendo. Morrendo de medo <risos> Ai, Calça então Ixi, eu fiz um bloco de, de ferro, que burro do litoral, Eu posso repetir até o bloco de ferro Finalmente Já estamos full iron. Olha só, pouco tempo de jogo, estou no, no nível 6 ainda. <risos> Fazer um machado de pá, né? Então, toma aí. Poxa, não é isso não. Aí É isso aí, a gente vai continuar explorando aqui, galera, essa caverna aqui. Já achamos duas esmeralda, sete ouro e 13 redstone. Até então, está de boa, né? Tem duas. Só tem duas. que comigo. O que você achou mais? Cala a boca, cachorro! <risos> Daqui a pouco a gente volta. Galera, nós estamos de frente para uma dungeon. Tem no mapa ali, ó. O mapa ali Pelo menos. Cara, tá muito alto esse barulho. nossa deus. É isso. Ih, não parou do computador. Ah, tá pra cima. Aí ó, me tampa aí mesmo. Caramba. isso manda o Juvim pra mim. Ótimo. Ótima estratégia. O que nós temos aqui? Olha, temos um livro do Choco... Chocopédia. Temos pão e mais um balde, né? Uma cela. Beleza! Daqui a pouco a gente acha aquelas... Nossa! Dois discos? Daqui a pouco a gente acha aquela planta que, que a gente pode domesticar os chocobos, né? com certeza vai ter bastante dela, com certeza. Vamos ver o que nós temos aqui no mapa. Nada. o que? ah o chocobo né não porque tem um, tem uma um plantinha tipo um nabo né um nabo né um nabo né, um nabo, né? tipo um... não só fazendo chocobo não o chocobo parece como se fosse um vaca não tá claro que o nome não é nabo né meu um nabo né um nabo né um nabo né, um nabo, né? Nem é outra coisa eu já falei nabo porque parece um nabo sei lá é ah então.. Então vamos pra lá, caramba, né? Vai pegar isso? Ah, então vamos pegar isso. Ah, tá querendo fazer um outro. Outro mob spawn, né? É isso mesmo? Eu, aqui. Eu não sei o que serve essas pedras. Ah, receitas. Ah, então.. Tá certo, você tá dizendo, então tá certo. Vamos pegar essas pedras tudo então. Cala a boca, cachorro! Finalmente, galera, conseguimos sair daqueles buracos. e Nossa, tem muito cavalo aqui. E eu não sei qual que é o mais mais Nossa, meu ventral tá muito cheio também. Eu só pessoal tá muito vazio aqui. Pera aí. Caramba! Olha aqui, meu. Mano, Deu um lag aqui violento, viu? Acho que o preto costuma ser mais forte. Tem que é 26. Ah, um aqui é 30. Achei um aqui. É 23. Um aqui é 30. É... Deixa eu ver aqui dali. Tem é 24? Não hum, sei não, hein? Cavalinho 24. Hum, deixa eu ver. Nossa, 18. bicho. Outro 24 Tem, mano Já achei ele Ele é meu Aquele bonitão que tá ali, ó Naquela montanha ali, ó, Empinando ali, ó Esse, ó Será que consigo pegar de primeira? Ai, meu Deus. Qual é, mano? <risos> ah, você tá batendo nele E tô pra dentro da terra? <risos> é meu? <risos> Falei que isso é meu? Travou. <risos> Pegou não? Pegou? Eu não vi. Ah, eu nem vi. Então eu fico com ele então. Vou achar o um outro. Deve ter mais. Alguns mais fortes pra cá. 20. 20. 27. Bom, tem um aqui é 27, né mano? 22. Tô doidinho, purinho. Ele é 24. Ah, um aqui é 28, pelo menos. Esse também é 28. Esse é 25. Já? Pegou? Aí. Tem que a gente não achou nenhuma armadura pra cavalo, né? Achou, nabo? <risos> ah, então é isso aí, pessoal. Quando a gente tiver tudo pronto aqui pra gente estar tá construindo a nossa casa, eu volto. Agora estamos de cavalo. Aí, o meu cavalo é, ma é marrom. O é preto. Ah, olha aí, galera. O que nós encontramos, ó? Uma daquelas minas, né? nada, que é? Vai descer lá? Vai, né? Vou dormir primeiro, né? Antes. <risos> não vou comer nada, velho. Não, não vou dormir aqui não, porque... Vai dormir aí mesmo? Calma aí que eu tenho que arrumar um jeito de colocar minha cama aqui, cara. De um jeito mais seguro, né? Ah, aqui, ó. Aqui é bem seguro. Vai ser aqui mesmo. Então, a gente vai descer lá e depois a gente volta. Galera, a gente tava explorando. O bioma de, de oceano <risos> então de repente a gente acha essas linhas Essas estrelinhas pretas, né? O que é isso? Eu não sei o que é isso Tinha um Enderman, né? A gente acabou de matar um Enderman Eu tô desconfiando que isso aqui É o rastro dele, né? Sei lá Pode estar seguindo Aí o um Enderman, de novo Isso é um Enderman Será que isso é um boss? Tá aqui no meio? É, não sei o que é isso Olha de novo. Ai, agora ele dropou Será que você quer spawn de Enderman? Ó, oh, tem mais um. Você quer spawn de Enderman? Sério? Pera aí, tem um aqui, ó. Galera, eu não sei se esse aqui é por causa dos mod Não sei, deve ser por causa dos mods, né? Porque né? no Minecraft normal não tem isso, claro. Mas é interessante, véio. eu nunca tinha visto um spawn de Enderman. Interessante isso. Então, fui! Ai, a fome tá braba. A fome tá braba. Caramba, meu, porque ela morrendo de fome. O quê? O quê? O quê? Ah, ó, oh, nem vi. Valeu! Ah, que alívio. Pessoas que protegem as árvores vão, vão acabar me matando, porque... caçando, né? Porque eu quebrei muitas árvores e nenhuma dropou nenhuma maçã. Eu tô com fome. Nossa, que lag do caramba, velho! Olha isso! Ih, maçã mano. O que é isso? Ah, não é a maçã. Mano, maçã. Oh, maçã. E morreu. E é isso aí, galera. Nós. Eu e o Felipe aqui, a gente andamos pra caramba, nós exploramos bastante é, esse mapa aqui, né? Abrimos bastante o mapa, o mapa até bugou ali, ó, você pode ver lá, ó. Tá até bugado, ó. Muita é coisa que a gente fez. E nós decidimos fazer a nossa casa é, aqui mesmo, na beira dessa praia aqui. né, E o Felipe já tá ali, já adiantando algumas coisas, né? Colocando. Tipo, deixando ali mais plano, certo? E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, né? Até, agora, até aqui, é.. Se você viu até aqui, né, também, né? Eu é da que você deixa seu like aí no vídeo aí. É, é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo aí. Vou deixar o canal do Felipe também na descrição. Você vai lá, pode visitar o canal dele, se inscreve no canal dele também. E se inscreve no meu canal aí também, caso você ainda não é inscrito. Fui! Nossa, deu ter um palhaçado ali, ó. <risos>